Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. E um atendente da Telefônica Brasil receberá R$ 10 mil reais de indenização por danos morais. O motivo? A empresa limitava o uso dos banheiros a 5 minutos por vez. E você vai ver também. TRT de Mato Grosso vai realizar a Semana Nacional da Execução Trabalhista. E isso é, é o futuro da justiça, né? buscar sempre a solução de um conflito por meio de uma conciliação amigável. No quadro à Direito, o juiz William Ribeiro esclarece sobre os direitos de um trabalhador comissionado. Você confere ainda uma entrevista especial com o presidente da Amatra do Rio Grande do Sul, juiz Rodrigo Trindade. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. E uma atendente da Telefônica Brasil comprovou no Tribunal Superior do Trabalho que a empresa extrapolou os limites ao recomendar que seus empregados não demorassem mais do que cinco minutos a usar o banheiro. A quarta turma do tribunal entendeu que a conduta ofendeu a dignidade da trabalhadora. Ela será indenizada em R$ 10 mil. Reais. A empresa alegou que a determinação fazia parte de um programa de incentivo que concedia maior pontuação aos empregados que ficassem menos tempo no banheiro. Em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia entendido que a atitude da telefônica não impedia a ida dos trabalhadores ao banheiro já que os empregados apenas tinham que registrar as pausas e o tempo destinado para tal necessidade. Segundo a empresa, o objetivo era redistribuir o serviço dos atendentes, considerando eventuais picos de acúmulos de ligação. Mas aqui na quarta turma, a decisão dos ministros foi diferente e desfez o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da nona região. A turma considerou que o sistema de gestão adotado pela telefônica era danoso aos empregados e que gerava constrangimentos, atentando contra a honra, a saúde e a dignidade dos trabalhadores. Para a relatora do caso, ministra Maria de Assis Calcin, o controle e a fiscalização da utilização dos banheiros não podem ser vistos como medida razoável, independentemente da atividade desenvolvida pelo empregado. Segundo o processo, havia recomendações para que o tempo utilizado para o uso dos sanitários não ultrapassasse cinco minutos. Conhecido por violação do artigo 5 10 da Constituição Federal, eu estou dando provimento ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento da indenização a título de danos morais pela indevida utilização do sistema de gestão com a restrição ao uso dos sanitários. A princípio, a empregada deveria receber como indenização pelo dano moral a quantia de R$ 5 mil, reais. mas o presidente da quarta turma no TST, ministro João Orestes Dallazen, sugeriu o aumento do valor indenizatório para R$ 10 mil. Reais. Nós não estamos falando aqui na fixação de um valor astronômico muito, muito longe disto. E nós estamos falando de uma lesão gravíssima. Restrição ao uso de, de banheiros e, portanto, um comprometimento a um bem precioso de todos nós, que é a saúde. A divergência em relação ao valor da indenização foi aceita pela desembargadora Silene Ferreira Amaro Santos e também pela relatora. Ainda cabe recurso. E todos os anos... A Justiça do Trabalho realiza acordos em processos com pagamentos pendentes por meio da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Em 2016, só aqui no Estado, foram mais de 4 milhões de reais arrecadados e pagos aos trabalhadores. Este ano, o evento ocorre entre os dias 18 e 22 de setembro. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é uma oportunidade para buscar a conciliação pleiteando ou sugerindo um desconto para a quitação dos débitos. Alguns anos é, em andamento e sem solução. Então a gente busca trazer para a CAESC, é, colocar em pauta nas varas também da capital do interior, a fim de chegarmos a uma solução, né, para que a parte receba o que é de direito e o processo seja finalmente encerrado. Em 2016 foram arrecadados mais de 4 milhões de reais só em Mato Grosso. Em todo o país, o montante chegou a 800 milhões. A Semana da Execução é um evento nacional promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Este ano, ela tem como slogan, todo processo precisa de um ponto final. Na conjuntura desse ano, a gente sabe que estamos passando por um momento um pouco difícil no país, mas a gente espera que atinja um valor significativo e uma solução, um, um número bom de processos resolvidos. O objetivo é promover maior engajamento para solucionar processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. Já tivemos vários processos, não somente um, onde nós entendemos que a solução de um conflito por meio de uma conciliação é muito mais vantajoso, né? ganha-se as, as partes, ganha-se a justiça, ganha-se o advogado, resolve seu problema de uma forma bem satisfatória para todos. As novas legislações já estão ressurgindo e sendo refeitas com esse espírito, um espírito conciliativo de uma mediação por meio de uma conciliação. E isso é o futuro da justiça, né? Buscar sempre a solução de um conflito por meio de uma conciliação amigável. A semana da execução envolverá toda a Justiça do Trabalho mato-grossense. Além de audiências para tentativa de conciliação, também serão realizadas outras ações para garantir o pagamento das dívidas, como a realização de leilões e busca do patrimônio dos devedores. No quadro É Direito, você confere o juiz William Ribeiro esclarecendo a dúvida de um trabalhador sobre os direitos de um comissionado. Meu nome é Pedro, sou trabalhador comissionado. Eu quero saber se eu tenho os mesmo direito de uma pessoa que tem um salário apenas fixo. Pedro, a sua pergunta de fato é muito importante e revela uma dúvida de muitas pessoas. Se a forma como eu recebo o meu salário vai influenciar ou não na existência de um vínculo de emprego é, ou na, na necessidade ou não de anotação de carteira. Bem, o modo de pactuação do salário ele pode variar. Ele pode ser estabelecido de forma fixa, por hora, por dia, por mês, ou de forma variável, é, calculado sobre a produtividade, as tarefas executadas, ou mesmo por comissão. Então, nesse caso específico seu, o fato de você receber por comissões não vai esclarecer é, de maneira plena se você tem o direito ou não à anotação em carteira. Para isso, para que se defina se a sua carteira deve ser anotada ou não, nós é, deveremos analisar se você preenche os requisitos para a configuração do vínculo de emprego. E dentro desses requisitos, o mais importante é a subordinação. Então, se uma pessoa presta serviço para outra, para uma empresa, de forma subordinada, ou seja, coloca a sua mão de obra à disposição dessa empresa, é, há, sim, o preenchimento de requisitos para que se reconheça um vínculo de emprego e a carteira de trabalho deve ser anotada. E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacau.trt23.jus.br.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 Olá, Zequias! Toda semana é assim, a gente vê o que tem de mais interessante na nossa página e traz aqui para o programa. Claro que quem decide se aquele post foi legal ou não são os nossos internautas, através dos comentários, curtidas e compartilhamentos. Como este post que foi bem visto pelos internautas. É um recado do He-Man Trabalhista. Ele avisa aos trabalhadores que para cada falta só pode haver uma punição. Não se pode querer demitir alguém pela mesma falta se a pessoa já levou uma advertência ou suspensão. Esse He-Man sabe das coisas, hein? Com mais de 230 reações, este post teve inúmeros comentários. O Pedro fez um comentário engraçado. Disse que nunca imaginou o He-Man dando dicas trabalhistas. Só falta o esqueleto ser devidamente punido agora. <risos> claro que o assunto por aqui é sério, mas com essa pitada de humor, afinal, Sempre vale uma brincadeira, não é mesmo? E falando em brincadeira, nós resolvemos fazer uma só para descontrair. E não é que muita gente entrou e gostou? O post é assim. Comente, meu trabalho é... E em seguida, clique 10 vezes nas sugestões do seu teclado. E o teclado disse cada coisa. Ficou super engraçado. Olha só quantos comentários. Bem legal, né? E você, qual é o seu trabalho? Vai lá agora mesmo e participe da brincadeira deste post. Por hoje é só. Eu fico por aqui e você pode continuar informado, se conectando com a gente através do Facebook e do Instagram, onde você pode seguir a nossa página. É com você, Ezequias. Obrigado, Júlio. E não saia daí, que no próximo bloco você vai ver uma entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Sul, o juiz Rodrigo Trindade. Ele fala sobre as mudanças na lei da terceirização e a reforma trabalhista. A gente volta já.